A tribo indígena amazonense divulga um vídeo estendido da criatura do pântano encontrada nas regiões de Ratanabá, homem é puxado para dentro de um túmulo, fantasma filmado numa festa, o hospital é evacuado após manifestação fantasmagórica, demônio se esconde no guarda-roupas, fantasma aparece dentro de van abandonada e muito mais, mas antes já vai deixando o like para te dar mais destaque ao nosso vídeo na plataforma e se não for inscrito, inscreva-se e ative o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 o solo na flórida na ilha caiu costa às 15 horas de ontem com ventos de 240 quilômetros horários um dos mais poderosos furacões registrados nos estados unidos de categoria 4 na escala soft sapson que vai até 5 elevou o nível da água em até 5 metros provocou inundações que cobriram casas e carros arrastou barcos e deixou moradores presos mais de um milhão de residências ficaram sem energia elétrica. Estamos sob a água, nossa casa foi inundada. Felizmente a eletricidade acabou antes. Os cachorros estão sobre a pia e eu sobre o balcão relatou uma moradora de Fort Myer na costa oeste da Flórida em um grupo de pedido de ajuda no Facebook. Esta é de longe a pior tempestade que já vi, admitiu Kevin Anderson, prefeito da cidade. Aqui temos um jovem que acordou de madrugada com barulho de objetos caindo no chão. Foi nesta ocasião que ele conseguiu captar algo simplesmente aterrador. Sim, havia alguém ou alguma coisa observando da janela. Um rosto fantasmagórico misterioso. No vídeo que se segue, vemos o que pode acontecer com quem anda sozinho pelo cemitério sem uma proteção espiritual. Depois que um seguidor me informou ter visto um espírito aqui nesse local, Solta, por favor. A coisa me puxou ali. Sim, enquanto trafegava pelo mesmo, ao passar na frente de um túmulo, algo pegou pelo braço e tentou puxá-lo para dentro de um túmulo de onde nunca mais sairia. A solta, coisa solta, me puxou ali uma pessoa viu a porta do seu guarda-roupas abrindo sozinho assustado perguntou o que ele queria e pediu para que o mesmo se manifestasse what do you want? If you're there, please show me something show me what you want Então, a entidade que estava escondida lá dentro, atirou a bolinha. É como diz o ditado, quando pensamos que estamos sozinhos, é aí que estamos mal acompanhados. Um hospital foi evacuado às pressas após o registro de uma cadeira se movendo sozinha pelos corredores. Os médicos permaneceram no local para cuidar dos pacientes que necessitam de acompanhamento constante. Neste momento, a cadeira chega na sala de espera, que já encontra-se completamente evacuada. O local só foi liberado após um padre purificar o ambiente. <risos> <risos> que escecio? Aqui temos imagens registradas em uma festa de aniversário ou de casamento. Segundo a tradição da Indonésia, essa criatura seria um fantasma, um hantu ainda com as vestes com a qual foi sepultado. E sim, ele pode aparecer em qualquer lugar e em qualquer ocasião ser visto a olho nu por qualquer pessoa. No quintal de uma casa havia muito lixo, dentre eles uma van azul velha. Curioso, um jovem explorador começou a fazer algumas imagens da van. Foi quando algo tenebroso foi captado dentro dela. Sentado no banco de trás, um ser cadavérico. Mas ao abrir a porta, ele já havia desaparecido mas não por muito tempo. A tribo indígena das redondezas de Ratanabá divulgou uma versão estendida do monstro do pântano de Hatanabá, há rumores de que é muito mais de onde saiu em breve mais vídeos serão divulgados. A criatura humanoide parece um híbrido de pé grande com chupacabra e lobisomem. Parece que a tal criatura virou caça. No final do vídeo vemos um close de alguém pescando no pântano. Uma pessoa com roupas que não se usam mais nos dias de hoje. Seria ele um membro da antiga civilização?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 Eu vou te dar uma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 Seria isso de fato próprio, o próprio diabo? É necessário muita coragem, pois o suposto diabo poderia fazer coisas cruéis com eles naquele mato. Não, não, não, não. Não, não, não.